Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E você vai ter agora 100 afirmações positivas que irão te ajudar a reprogramar a sua vida. Você pode ouvir esse áudio em qualquer momento do seu dia, antes de dormir, durante o seu trabalho, durante a sua caminhada, dentro do seu carro, aonde você quiser. Durante todo o tempo, são frases afirmativas que estarão impulsionando o seu pensamento a sua mente subconsciente para criar o hábito através da repetição de pensar positivo. Muito bem, agora deixe que a sua mente absorva cada frase com profundidade. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus, hoje e todos os dias eu escolho ser feliz. Eu sou capaz de alcançar qualquer coisa que eu pretendo. Eu sou digna de aumentar a minha renda. Os contratempos estão apenas me redirecionando para algo maior e muito melhor. Hoje e todos os dias aceito toda a positividade. Faço as pazes com o que não posso controlar. Faço as pazes com o meu passado e estou pronta, estou pronto para receber o bem que aparece no meu caminho. Eu sou uma pessoa grata por tudo que tenho e tudo que ainda vou realizar. Eu sou um imã de bênçãos. Eu me perdoo. Eu acredito em mim e em todas as minhas habilidades. Eu sou forte e sou uma pessoa muito poderosa. Eu mereço ser feliz. Eu sou o suficiente. Eu sou uma pessoa muito corajosa e irei atrás do que me faz feliz. Tenho muito orgulho de quem eu sou e de tudo aquilo que tenho. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu mereço o amor. Eu mereço ser uma pessoa amada. Vou confiar no momento da minha vida e ser uma pessoa grata pelo bem que está por vir. Eu sou uma pessoa linda e eu amo todos os aspectos de mim e quem eu sou. Eu sou uma pessoa ótima. Eu atraio oportunidades. Eu amo o meu corpo. Estou determinada a ter sucesso. Eu escolho ser otimista. Eu sei quem sou e sei o que mereço. Eu sou resiliente. Eu me esforço para ter uma mentalidade de crescimento eu aceito as coisas boas que estão vindo no meu caminho, eu enfrento o desconhecido, eu escolho me concentrar apenas no que posso controlar, eu sou suficiente, eu sou resiliente e suficiente para enfrentar todos os obstáculos que estão no meu caminho, meu passado não define meu futuro. Eu escolho ser destemida hoje e todos os dias. Eu escolho sair da minha zona de conforto e fazer o impensável. Confio em mim, confio na minha intuição, confio no meu julgamento e farei as melhores escolhas. Bem feito é melhor que perfeito. Eu sou uma pessoa positiva que atrai positividade. Eu libero todas as dúvidas e inseguranças sobre mim. Hoje eu escolho me fazer feliz. Eu sou a versão mais feliz, mais saudável e mais bem sucedida de mim. Vou conquistar o que me pertence. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu sou um ímã do dinheiro. Eu tenho o poder de criar a vida que desejo. Hoje, deixo de lado tudo que não contribui para a minha felicidade e meus objetivos. Estou autorizada a dizer não aos outros e sim a mim mesma. Tudo que preciso vem até mim no momento certo. Eu não me comparo com os outros. Sou talentosa e inteligente. As minhas possibilidades são infinitas. Eu estou fazendo o meu melhor. Acredito na minha capacidade de ir atrás dos meus sonhos e ter muito sucesso. Eu tenho um propósito. Minha coragem e força são mais poderosas que minhas dúvidas. Meus objetivos são atingíveis. Eu escolho viver minha vida ao máximo. Sou uma pessoa grata por estar viva. Confio na minha intuição e sempre tomo decisões sábias. Sou uma pessoa motivada. Meu coração está agradecido e é um imã que atrai tudo o que desejo. Respiro coragem e expiro dúvidas. Não há limites para a quantidade de dinheiro que posso ganhar e ajudar muitas pessoas. Eu sou uma pessoa muito confiante. Eu sou ilimitada. Estou sempre crescendo e pronta para aprender. Hoje tenho o poder de realizar tudo o que quero fazer. Eu estou no controle da minha vida. Tenho orgulho de quem eu sou. Permito novos começos na minha vida. Hoje o meu dia vai ser o máximo. Eu tenho a capacidade de resolver todos os problemas que enfrento. Todos os dias estou me tornando mais rica, uma pessoa mais próspera, emocionalmente melhor, espiritualmente melhor e financeiramente melhor. Sou uma pessoa alinhada com o propósito da minha vida. Todos os obstáculos são oportunidades de crescimento para mim. Eu sou mais forte do que as minhas desculpas. Boas coisas estão por vir todo momento. Eu acredito na pessoa que estou me tornando. O julgamento dos outros não me importa. Eu sou uma pessoa saudável e feliz. Eu sou uma pessoa valiosa. As oportunidades estão sempre surgindo no meu caminho. Estou pronta para manifestar a abundância. Eu sou digna de todo amor e felicidade do mundo. Eu sou uma pessoa criativa e criarei o melhor da vida para mim. Eu sou uma pessoa grata por tudo que eu tenho. Eu tenho valor. Eu aprendo. Alcanço todos os objetivos que estabeleci. Eu tomo medidas para alcançar meus objetivos todos os dias. Eu sou uma pessoa digna dos meus objetivos e sonhos. Sou gentil e paciente. A vida dos meus sonhos já começou a acontecer. Eu escolho sempre o lado positivo. Eu escolho sempre deixar para trás mágoas e raiva. Minhas ideias são excelentes e mudarão o mundo. Estou sempre preparada para novos desafios. Eu atraio todo o amor que desejo. Eu tenho o poder de criar toda mudança. Eu manifesto todas essas afirmações em mim.